Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura e hoje eu estou aqui na varanda da minha casa, ó, ali tem churrasqueira e tal e eu vou pedir para você se inscrever no canal porque hoje eu vou dar uma recomendação de um livro muito bacana foi um livro que eu ganhei literalmente quando eu fui na, na Bienal do livro aqui no Rio de Janeiro há muitos anos atrás e pelo fato de ter sido um livro de presente de uma das estandes eu não, não tinha aberto o livro até então, até hoje, e foi um livro que tem, sempre passou batido aqui na minha livraria com um monte de outros livros. Mas, por algum motivo, essa semana eu resolvi pegar, esse livro estava embalado, estava fechado, eu resolvi ler ele um pouco, e eu simplesmente fiquei encantado pelo conteúdo do livro, não esperava nada, não dava nada, achava simplesmente que fosse mais um daqueles livros de autoajuda que existisse enfim. E eu vou revelar para você nesse vídeo, esse livro, é talvez você possa ler, talvez você possa encontrar na internet, em algum lugar não, não sei realmente se ele tem à venda ou não, enfim, porque foi um presente que eu ganhei na Bienal, mas que eu achei bem bacana. Tá, o livro é esse aqui Ó, O poder da cabala é, Dizem que a cabala é um é um dois, dos conhecimentos que vem diretamente do povo judeu, tem uma característica até um pouco misticista, né? enfim, tem fala sobre Deus, sobre o homem, sobre a missão de vida, sobre nossa existência aqui, mas eu achei muito bacana, porque a forma como a linguagem é, é passada nesse livro, né? o poder da Cabala da Yehuda Berg, esse aqui, ele traz mensagens muito bacanas para nosso dia a dia. E que se você é, tem alguma dúvida sobre a sua missão de vida, sobre como despertar criatividade dentro de você, sobre como, é, de repente, usar a sua vida de uma forma melhor, sobre como se relacionar melhor com as outras pessoas, como se relacionar melhor com Deus, eu recomendo bastante o livro. Ele não é um livro religioso, é, ele parte mais de um conceito filosófico, onde você vai poder é, colocar em prática. Alguns conceitos que muitas das vezes a gente já sabe como funciona, só que na prática muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Então, se você quer uma recomendação de um livro bacana, use esse livro aqui e eu tenho certeza absoluta que ele vai mudar a sua vida. Então, aproveita e se inscreve no canal, curte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!